Continuando aqui, rapaziada, vamos roletar na caixa tormenta, meu parceiro. Como eu não consegui roletar nela, né? Na... No mês passado, no mês de... de março, por causa da VIP, né? Não sobrou o cash. Então, vamos aqui tentar usando os Vale Caixa, meu parceiro. Os vale Caixa do Zé. O Zé que é premiado também. É sim, é Vale Caixa. É premiado. É neném. É boneco também. Eu queria muito, mas muito, mas muito. Não queria pedir mais nada. Os oito Grêmio. Só queria ganhar Cyborg. Cara, pensa numa versão da Cyborg Ponkovski. Pensa numa versão da Cyborg top, mano. Essa, É essa tormenta. Então, vamos lá. Eu sei que vem. Eu tô nele. Eu tô ficando colado. M4 não veio. Olha, vamos tentar, né? Vai que, né? A esperança é a última que não vem. Não pode morrer. Já vai me desanimar. Já vai vou me entrar. Vamos lá. Vou ganhar, hein? Eu vou ganhar mais, mais, mais um. Mais três, Mais 13. Vem que vem. Vem, neném. Ah, meu amigo. Vem a que o boneco não tem. É agora, ó. Já é, vai ser ficando com medo! A bexiga no meio! E eu tô bonequinho! Eu tô bonequinho! Mota! Para com isso! Que judiação! Para, Dilson Deixa, Dilson porque que você tá fazendo isso comigo? Olha! Ah. Vem que tem! Vem, neném! Vem que eu quero... Pode vir a, a Tonpo também! Eu não posso mais. Obrigado esse erro. Se vir a Cyborg, cara, eu faço o um sorteio na live. Eu faço. Eu faço. Se vir a Cyborg com essas caixas aqui, eu faço um sorteio em live. Eu faço. Eu faço. Eu faço o um sorteio de desempenho em live. Vai. Vai tranquilo. Ai. Vem, pancante. Vem, confiante. Vem confiante, mas não desista, meu parceiro. Não desiste. LP do Zé, LP do Zé é Pokovsky, é, é premiado. Cai na hora, sem demora, sem complicação. Tamo junto, velho. Ah! Ela era, meu parceiro. Ela, ela, ela, é biela. Vou mandar até no grupo aqui, tirar um print. O print, vou lá deixa aqui para vocês verem que acredita. Eu não tô acreditando. Só por causa do sorteio. Não é possível. Não é possível. Ela veio. Ela veio. Ela, ela veio. MK Play. Tá vendo? Tá vendo, MK? Você perdeu, MK. Você perdeu, parceiro. Ah! Ah! Ah! Vem! Vem, neném! Tá colocando no grupo aqui. Vem! Neném! Era ela! Era ela! Ah. Tô ficando com medo! É mistério é segredo e eu tô bonequinho. aqui então é isso rapaziada ou oh, é isso nada vamos ver aqui vamos lá vamos lá vamos testar ela cara eu vou, eu vou, até, vou até sair aqui agora tem que testar tem que testar isso aqui agora para transferir para o bomb é claro mas você tem você tem dúvida se eu vou transferir essa bexiga para o baú é agora para olha aqui Nossa, essa CC tá ficando lindamente linda você olha isso só as raridades, meu pai. Nossa. vem <risos> Vamos lá. Vamos testar aqui. Vamos entrar com o um servidor aqui, Bolobis. Não, vou, vou, vou, vou criar um, um, um modo normal aqui. Porque essa arma é muito linda. Linda de bonita. Modo bot. Modo bot. Modo PD? Não, modo CI, cara. Modo C. Tempo. Tempo. Tempo. Tempo. Tempo. Modo bot solo, solo, solo, fato, fácil. Navio, qual mapa é bom de ver? Aquário, México, Egito. Eu vou ver um Egitozinho, né? Eu vou navio. Vamos lá. Nossa, essa arma é muito linda, meu parceiro. É muito linda. Vem que vem lembrando pra vocês, rapaziada. Que ZP rápido, fácil, cada hora, sem demora, sem complicação e premiado. Meu amigo, o link tá aqui na descrição. É o nosso parceiro, Zé Louco Cash. Zé louco, Zé... Olha, é porque aqui ela fica na... Ah, aqui é o, a variação do sol. Nossa, meu parceiro! Ai! Ela fica preta, velho! Que isso? Double kill! Lindamente! Multi kill! Não Ultra mais. kill! Tô ficando com medo! Unbreakable. Olha que lindo, velho! Olha isso, rapaziada! Olha isso, cara! Meu, Deus, eu não acredito! Já não posso mais. Multi -kill. Tô ficando com medo. Eu ganhei a M4 e eu tô bonequinho. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido. Fiquem todos com Deus. Grande abraço e lembre-se porque segue game. Eu vou com vale em caixa, comprado no Zé. É uma guerra. Tamo junto. Ui, deixa o like, compartilha, faz tudo que merece. Merece o like merece o compartilhamento, merece o -nê -nê. Double kill. Uhum. Multi kill.